E aí amigo motorista, beleza? Aqui quem fala é o Lucas, motorista Uber da cidade de São Paulo E hoje eu vim trazer um vídeo bacana pra vocês, porque você não conhece como é que funciona a base de cálculo da Uber E se você chegou até esse vídeo aqui, eu tenho certeza que você também não sabe como é que funciona E hoje você vai aprender de uma vez por todas, através da calculadora do seu próprio celular, como é que funciona, beleza? Vai ser um vídeo rápido e objetivo pra você saber como é que funciona a fórmula, beleza? Então vamos lá! Bom, então vamos lá. Antes de mais nada, para você saber como é que funciona o, a fórmula da Uber de cálculo, você precisa entender como que é feita a base do cálculo e tudo mais. Então, antes de mais nada, você tem que saber que para você ter a sua nota fixa, para saber exatamente o valor que você tem fazer essa fórmula, você precisa ter 500 corridas já na, no aplicativo da Uber. E depois das suas 500 corridas você pode fazer essa fórmula, porque as suas 500 corridas o cálculo de 5.0 estrelas ou a sua avaliação atual, que nem o meu 4.97, ele é baseado em pontos. Aí você fala, Lucas, oh, como assim, mas eu recebo estrelas, eu recebo de cada passageiro e tal. Não, você tem pontos por cada estrelas. O cinco estrela, ou quando o passageiro te dá 5 estrelas, você vai juntar 5 pontos. Esses cinco pontos, quando você tiver a sua avaliação, quer dizer, quando você for avaliado por, pelas suas últimas 500 corridas, aí sim que vai estar tá valendo exatamente a sua nota fixa, porque a partir daí, cada corrida nova que entrar, cada estrela nova que o passageiro te der, ele vai modelando a sua nota. Ou seja, fiz 500 corridas, cinco estrelas, estou com a minha avaliação de 5.0. Beleza. Se um passageiro me der 4 estrelas, a minha pontuação já vai cair. E para entender um pouco melhor como é que funciona, o auge de pontuação que você tem que ter é 2.500 pontos. Com 2.500 pontos, você tem a avaliação de 5 estrelas. Se um passageiro te der 4 estrelas, quando você está com a avaliação de... 2000, quando você está com 2.500 pontos, ele vai cair apenas um ponto, né? De 5 estrelas para 4, um ponto a menos. Ou seja, você vai estar tá com uma avaliação de 2.499 pontos. E agora eu vou ensinar mais ou menos como é que funciona a base de cálculo desses pontos, beleza? Vocês podem ver que a minha avaliação atualmente é de 4.97. Infelizmente, eu tive uma semana ruim essa semana aí, eu não acabei não atendendo muito bem os passageiros. E eu vou estar tá mostrando para vocês que o, o, a minha pontuação atualmente no aplicativo da Uber que forma a minha nota de 4.97, beleza? Então vamos lá. Bom, sabendo que a nossa avaliação, eu vou tirar aqui a, a câmera para você ficar melhor para vocês verificarem no, no quadro aqui, beleza? Para não ficar olhando para o meu rosto, somente pro celular. Então vamos lá. Ó, como vocês podem ver Atualmente, eu tenho 495 estrelas, 7 de 4 estrelas, 3 de 3 estrelas. Beleza. Então, vamos lá. O primeiro passo da fórmula é você abrir um parênteses, porque você vai fazer um cálculo que logo mais você vai entender. Abrindo um parênteses, você vai abrir outro parênteses. E nesses parênteses, você vai colocar a quantidade de cinco estrelas que você tem atualmente, ou seja, 490, e você vai multiplicar pelo valor de cinco estrelas, ou seja, 490, cinco estrelas. Beleza. Atualmente, ó, de cinco estrelas a minha pontuação é de 2450. Beleza. Aí eu vou fechar o parêntese e vou adicionar, opa, desculpa, vou colocar um mais aqui, e vou adicionar agora o de 4 estrelas, abre outro parêntese, e vamos colocar agora o 7, atualmente eu tenho 7 4 estrelas, vezes 4, beleza? Agora eu vou fechar o parênteses, e vou colocar novamente agora o de 3 estrelas, vamos lá, vamos abrir o parênteses novamente colocar 3 vezes 3. Beleza! Então, como pode ver, a minha avaliação no momento, eu tenho 2.487 pontos. Como eu precisaria para ter 5 estrelas ter 2.500 pontos, então a gente agora vai fechar esse parêntese que vai ser a nossa base de cálculo de estrelas e vamos dividir por 500, ó, dividindo por 500 a gente já tem a nossa avaliação atual, tá vendo? A minha nota é 4,97 e temos aqui ó, com os 2.487 pontos, temos a avaliação de 4.97.4. Quando ele tá para menos, ele não abaixa muita coisa. Quando ele já tá para mais, se tivesse 4.974, vamos fazer só um exemplo aqui, ó. Vamos adicionar um aqui, ó, vamos adicionar uma de 5 estrelas e diminuir uma de 4, opa, desculpa, vamos diminuir uma de 4 estrelas. Então vamos diminuir uma de 4 estrelas, vamos colocar 6. Beleza. Quando ele já está 4.97, a, a sua avaliação de 4.97, ele já sobe para 4.98. Quando ele está com um, uma porcentagem a mais do, do valor, ele, a Uber já reconhece que você já está se esforçando para chegar no 4.98, no meu exemplo, entendeu? Então, vamos supor, quando sair uma de quatro estrelas, ele já vai dá um grau aqui para mim já vai subir para 4.98. Já vou mostrar para os passageiros que eu tenho 4.98. Desse jeito que é calculado a base de estrelas que você tem no momento. Entendeu? Caso você não tenha entendido, no um comentário nesse vídeo que eu vou estar tá esclarecendo um pouco melhor no próprio comentário como é que funciona, beleza? Então, entendeu, né? Abriu parênteses, colocou a avaliação de 5 estrelas, colocou a avaliação de 4 estrelas, colocou a avaliação de 3 estrelas. Como eu não tenho 2 e nenhum fechou por ali, fechou os parênteses, dividiu pelas suas 500 corridas, e que vai dar exatamente o, a quantidade de estrelas que você tem no momento, beleza? Agora que você viu na prática como é que funciona a fórmula de cálculo da Uber, não deixe de se inscrever aqui no canal, ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos para você ter novidades exclusividades sobre o aplicativo da Uber para você que é novato, experiente, etc. E se você quer deixar um comentário, se você achou que tem alguma coisa que não gostou desse vídeo, manda um comentário, isso ajuda a gente a fazer os vídeos de uma forma mais clara, de uma forma que vocês possam também ajudar a manter esse canal sempre fluindo, beleza? Então vamos para o próximo vídeo, Eu agradeço a satisfação por você ter aqui, até uma próxima, falou, tchau!